Olá, somos do Conexão Quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pensamentos são coisas. O poder que pronuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições? Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez. Chegou aos poucos. Começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade e terá, então, maior compreensão dos princípios que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou, pela primeira vez, em sua mente... Não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Thomas Edison, nem podia pagar a passagem de trem para Orange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar a maioria dos homens. De fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo. Mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Thomas Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Thomas Edison anunciando que viera para fazer negócios com o inventor, referindo seu primeiro encontro Barnes Thomas Edison, disse esse último, anos mais tarde, lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum, mas havia algo na expressão de seu rosto, que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava, eu aprendera, em longos anos de experiência com os homens, que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente, a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem sucedido. Dê-lhe a oportunidade que pedia. Porque percebi que resolvera não arredar pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não podia ter sido a aparência do jovem que lhe garantir a oportunidade no escritório de Thomas Edison. Pois essa era contra ele. O que contou foi o que lhe pensava. Barnes não conseguiu ser sócio de Thomas Edison na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Thomas Edison. Por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses. Aparentemente, nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo que Barnes se impusera como seu principal propósito absoluto. Mas, algo de importante acontecia na mente de Barnes. Intensificava, constantemente, seu desejo de tornar-se sócio de Thomas Edson. Psicólogos acertaram ao dizer que quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. Barnes estava pronto para uma sociedade comercial com Thomas Edison. Além disso, estava decidido a perseverar nisso até obter o que procurava. Não dizia a si mesmo. Bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que dizia era, vim aqui para fazer negócios com Thomas Edison e atingirei a meta. Mesmo que leve o resto de minha vida. E estava mesmo decidido. Que história nele até vê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Barnes não soubesse na época, mas sua determinação ferré, a persistência em apoiar-se num simples desejo. Estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente de uma direção diferente da que Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos disfarçada, por vezes, de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez, e que tantos deixam de reconhecê-la. Thomas Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para escritório, chamado, na época, de máquina de editar Thomas Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina. Não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina, sugerindo a ele, que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la, e tão satisfatoriamente, que Thomas Edson lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza, em dinheiro, de Barnes, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode, realmente, pensar em enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu o seu desejo original? Não posso saber. Talvez lhe trouxesse dois ou três milhões de dólares, mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à qualidade maior que adquiriu. Através do conhecimento de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais. Aplicando-se os princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou numa sociedade com o grande Thomas Edison. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. O homem que desistiu cedo demais. Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir. Quando se há é cometido de derrota temporária. Todos são culpados desse erro, numa ou noutra ocasião. Um tio de R. Udabi foi atingido pela febre do ouro, nos dias da corrida do ouro e lá se foi para o oeste, para escavar e enriquecer. Nunca ouvira dizer que mais ouro for extraído dos pensamentos dos homens do que jamais saíra da terra. Fez valer seus direitos e foi trabalhar de pai e picareta. Após semanas de trabalho. Foi recompensado pela descoberta do minério reluzente. Precisava de máquinas para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina. Refez as pegadas que o levavam à sua casa. Em Williamsburg, Maryland, contou aos parentes e alguns vizinhos do achado. Reuniram dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram-nas por navio. O tio e Darby voltaram ao trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado a uma fundição. O que voltou demonstrou que possui uma das mais ricas minas de Colorado. Com algumas cargas mais do minério, poderiam saldar as dívidas. Depois viriam os enormes lucros. As perfuratrizes penetraram na terra. Enquanto aumentavam as esperanças de Darby e seu tio. Então, algo aconteceu. O veio de minério de ouro desapareceu. Tinham chegado ao fim do arco iris e o pote de duro não mais estava lá. Continuaram a perfurar. Tentando, desesperadamente, encontrar o veio de novo. Tudo em vão. Finalmente, resolveram desistir. Venderam a maquinaria a um negociante de ferro velho. Por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de minas. Para que examinasse a mina e fizesse uns cálculos. O engenheiro concluiu que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas um metro de onde os Darby tinham parado de perfurar. Foi exatamente onde o encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso é um passo além da derrota. Longo tempo depois. Darby recuperou a perda, com grande margem, quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Página 11. Lembrando-se de que perdera enorme fortuna por ter parado a três passos do ouro, Darby lucrou com experiência, em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo, parei a três passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não, ao meu pedido de que comprem seguro de vida. Darby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem, anualmente, mais de um milhão de dólares. Deve sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará, com certeza, muitas derrotas temporárias e, talvez, algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica a fazer é desistir. É o que faz exatamente. A maioria das pessoas, mais de 5 mil dos homens de maior sucesso que este país jamais teve, contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa, quando o êxito está quase ao seu alcance. A criança que dominou um homem, pouco depois que Darby se formou na escola dos golpes duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera no ramo da mineração do ouro, Teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que um não não precisa, necessariamente, significar não. Uma tarde, ajudava o tio a moer trigo num moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda, em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente, abriu-se a porta e uma criança de cor, pequena, filha de um dos arrendatários, entrou, parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos, e, vendo a criança, berrou-lhe, asperamente. O que é que você quer, medrosa? A criança respondeu. Mamãe diz eu para mandar 50 centavos para. Não o farei. retorquiu o tio. E agora corra para casa. Sim, senhor. Disse a menina. Mas não se moveu. O velho continuou o serviço e estava tão entretido que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou com ela no mesmo lugar. Gritou-lhe. Já lhe disse que fosse para casa. Agora vá, Se não vou bater em você. Sim, senhor. Respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil. Apanhou um bastão do barril e se dirigiu à criança com uma expressão que indicava barulho. Darby conteve a respiração. Estava certo de que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando este chegou ao lugar em que estava a menina, ela deu um passo à frente. Rapidamente, olhou nos olhos e gritou no tom mais alto de sua voz aguda. Minha mãe tem de ter os 50 centavos. O tio parou, olhou-a por um momento, depois colocou o pau no chão, e, tirando do bolso meio dólar, deu à criança. Esta pegou o dinheiro e se afastou, devagar, em direção à porta, sem tirar os olhos, por um minuto sequer, do homem que acabara de dominar. Depois que ela se foi, o tio se sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela, para o espaço, por mais de dez minutos. Refletia, horrorizada, sobre a surra que levara. Darby também raciocinava. Fora a primeira vez. Em toda a sua experiência, que vira uma criança de cor dominar uma pessoa adulta branca. Como fizera? O que sucederá e o que o fizera perder a ferocidade e se tornar dócil como um cordeiro? Que estranho poder usar a criança, que a tornara dona da situação? Estas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Darby. Mas ele só encontraria a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. E, coisa estranha, essa experiência em comum foi contada ao autor no Velho Moinho. No próprio local em que o tio sofrer a derrota. O sim por trás do não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poerento. Darby repetiu a história da estranha conquista e terminou. Indagando. Qual a conclusão que tira disso? Que estranho poder usou a criança. A ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio. A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conservemente ela alerta e observar exatamente o estranho poder que veio salvar a menina, terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures, neste livro, encontrar a ideia que aguçara seus poderes receptivos, colocando, sob suas ordens em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo, ou perpassar-lhe a mente em algum dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia, ou como um plano ou propósitos. Ou, ainda, pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descrevia Darby o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida reconhecendo, com franqueza, que o sucesso alcançado neste ramo, devia-o, e muito, à lição que aprendera com a menina. Darby salientou, todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa, sem comprar, eu via aquela criança, parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio e dizia a mim mesmo. Tenho de conseguir esta venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não. Recordou, também, o erro que cometera ao recuar apenas três passos do ouro. Mas, afirmou, aquela experiência não passou de uma benção disfarçada. Ensinou-me a continuar continuando, por mais duro que fosse. Lição essa que eu tinha de aprender, antes de poder ter êxito no que quer que fosse. As experiências de Darby eram bastante comuns e simples. Mas continham a resposta aos desígnios da vida. Portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as duas experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que acontece ao é homem que não possui nem tempo, nem vontade de estudar o fracasso? Em página 14, busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso. Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade. Em resposta a essas perguntas e que este livro foi escrito, com uma ideia sensata você alcançará sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios. Mas lembre-se, ao ler, que a resposta que você procura às perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida, pode ser encontrada em sua própria mente, por meio de alguma ideia plano ou propósito, aptos a surgir na mente, durante a leitura. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vem com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente por longo tempo. Quando você começar a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito. Com trabalho pequeno e árduo, você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando, porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente. Assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo o que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível. Absolutamente. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as páginas 15 regras que não dão certo. Sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam conscios do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes de fracasso consciente a sucesso consciente. Outra fraqueza encontrada em gente demais, e o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isto acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente, que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio, parou para bater um papo com ele, durante alguns minutos, terminando por indagar o que é que mais o impressionara como sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Vocês têm os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos, tolamente. Que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente os olhos dos outros estão puxados. Porque não são iguais aos nossos. O quero e o Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8. Quis construir um motor com todos os oito cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel. Mas os engenheiros concordaram unanimemente. Em que era impossível engastar um motor de oito cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas, replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem. Não importa quanto há tempo leve, os engenheiros continuaram. Nada mais lhe restava fazer se não permanecer no quadro da Ford. Passaram-se seis meses e nada aconteceu. Outros seis meses se passaram e ainda, os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens. Mas a coisa parecia fora de dúvida. Impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros. Que novamente lhe informaram que não tinham encontrado o jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente. Teimou Ford. Quero e obterei. Prosseguiram. Então, e, como por passe de mágica o segredo foi descoberto. A determinação de Fordem será mais uma vez. Talvez esta história não tenha sido descrita com absoluta precisão. Mas em resumo e no conteúdo, está correta. Tire suas deduções. Você que quer pensar e enriquecer. Do segredo dos milhões Ford, se puder não será preciso e procurar muito. Henry Ford foi um sucesso, porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lei e assinale as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos, em quase qualquer dos ramos para os quais tem vocação. Um poeta percebeu a verdade. Quando em escreveu estas linhas proféticas, sou o dono do meu destino, capitão da minha alma, deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e capitães da nossa alma é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizadas pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios que não são familiares a nenhum homem, esses irmãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter nos contado que, antes de podermos acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas, devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta e não filósofo, em lei contento ou sem declarar a grande verdade em forma poética, Deixando aos que o seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco a verdade se revelou. Até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio de nosso destino econômico. Um jovem compreende seu destino. Estamos prontos, agora, a examinar o primeiro destes princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se, ao ler. De que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Há alguns anos, fiz o discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte, com tal intensidade que um dos membros da classe de bacharelanos apropriou-se dele completamente, tornando-o parte de sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fatura importante na administração Franklin D. Roosevelt. Escreveu-me uma carta, que tão claramente refletia sua opinião sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la, como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Meu caro Napoleão, minha tarefa, como membro do Congresso, Tendo-me dado compreensão dos problemas de homens e mulheres, faz com que ele escreva, para oferecer-lhe uma sugestão, que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso de formatura no Salem College, era um dos bacharelandos. Naquele discurso, o senhor implantou-me mente a ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo de meu estado, e será responsável, em grande escala. Por qualquer futuro sucesso que possa ter. Página 18. Lembro-me, como se fosse ontem, da maravilhosa descrição do método pelo qual Henry Ford, com muito pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se elevou a grandes alturas. Resolvi, então, antes mesmo de terminado o seu discurso, que lutaria por um lugar para mim. Não importando as dificuldades que tivesse de vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos este ano e dentro dos próximos anos. Cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático, como a que recebi do Senhor. Quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes, porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América, hoje em dia, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que têm de começar do nada, sem dinheiro indenizar. Se das perdas, se alguém pode ajudá-los, esse alguém é o senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar que sair da máquina, pessoalmente autografado pelo senhor. Com os melhores votos, creia-me cordialmente seu amigo, Jennings Randorp. Pontes a fixar, tal qual é em Barnes, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro. Mas seu desejo ardente poderá trazer-lhe a oportunidade de sua vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está a seu alcance. deixando no para que outros o arrebatem. Propósito é a pedra angular de qualquer realização. Grande ou pequena, um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tem o propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar o aparentemente impossível. homem Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência e conseguir fazer bem o impossível. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Passo número 1 um em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando desejos os transforma em ação concreta. Peça a grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edin C. Barnes desceu do trem de carga, em astorange New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo. Mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto se encaminhava, dos trilhos da estação ao escritório de Thomas a Thomas Edison sua mente trabalhava via-se na presença de Thomas Edison ouvia-se pedindo uma oportunidade a Thomas Edison de concretizar a consumidora obsessão de sua vida o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor o desejo de Barnes não era uma esperança não era um anseio era um desejo agudo que transcendia tudo mais era definido alguns anos mais tarde Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Thomas Edison no mesmo escritório em que conheceu o inventor dessa vez seu desejo traduzir a sem realidade. Estava em negócios com Thomas Edison. O sonho dominante de sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo, por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. Cinco anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava para todos. Menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Thomas Edson. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Thomas Edson, a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Thomas Edson, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir seu propósito, mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida. E, finalmente, um fato. Quando se dirigiu a Yast Orange, não disse a si mesmo, tentarei induzir Thomas Edison a dar-me alguma espécie de emprego, mas sim, verei Thomas Edson e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse, conservarei os olhos abertos para outra oportunidade. Caso fale em obter o que quero na organização Thomas Edison. Mas disse. Só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter e é uma sociedade comercial com Thomas a Thomas Edison. Queimarei todas as pontes a minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo. Um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigia uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam, em números, os seus. Embarcou os soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos, que os tinham transportado. Dirigindo seus homens, antes da primeira batalha, disse ele. Vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias, vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora, vencemos, ou perecemos. Venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa, deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer. O que é essencial ao sucesso? Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua Stati, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir, ou se deixariam Chicago, para começar outra vez, numa parte mais promissora do país. Chegaram à decisão, todos, exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse. Senhores, nesse mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se. Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marçal Fiel fazer o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marçal fiel e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito, dos que fracassaram. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, Sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso trará riquezas. Seis passos que transformaram os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos, definidos e práticos: 1. Um, fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas: quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulo subsequente. 2. Determine, exatamente, o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. 3. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já. Quer esteja pronto. Quer não para por o um plano em ação. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva, claramente, o plano através do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia sua declaração em voz alta, duas vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja. Sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses seis passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do sexto parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo. Realmente, eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo o dinheiro tão avidamente, que seu desejo chega a ser obsessão. Não terá dificuldades em convencer-se de que obterá. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil, a todos os que não reconhecerem a segurança dos seis passos, saber que a informação que transmito veio de Andréu Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber, também, que os seis passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Thomas Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro. Mas para atingir qualquer objetivo, os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifícios, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem sucedida desses seis passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento, antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino